Mais uma caixa de 50 dólares e eu fiquei preocupado. A caixa é muito pesada. Vou contar pra vocês como é que foi. Eu moro no segundo andar. E aí é um lance de escadas mais ou menos, hein? Tocou a campainha, eu fui ver, era o rapaz do Taquibin. Ou seja, do rapaz das entregas. Só que ele não tinha nada. Quando eu atendi, aí que ele foi buscar a caixa. Quando ele trouxe, que caixa pesada. Aí eu falei, mano do céu, o que será isso aqui? Bom, é certeza que é uma caixa de 50 dólares. Essa caixa já está aqui há uns dias Eu estava muito ocupado, não estava com tempo e eu precisava gravar para vocês Então eu decidi aqui gravar e mostrar para vocês Mas eu estou muito curioso em saber o que, que tem nessa caixa pesadona Como sempre, eu vou deixar a boca da caixa virada para vocês Eu vou abrir e a gente vai descobrir junto o que, que veio nessa caixa Depois que eu fizer esse unboxing, a gente vai ver quanto que esse meu amigo pagou nessa caixa Ai, o que, que será que é? vamos descobrir bastante jornal olha só eu já vi Playstation aqui um controle DualShock 1 outro controle de Playstation só que aquele lá é o comum, primeirão outro controle, três, tem um monte de Playstation já viram, outro DualShock Acabou. opa, tem mais são cinco controles então três controles normais e dois DualShock 1 um monte de playstation, vamos tirar e contar o playstation veio cheio de adesivo, olha só, bom vieram aqui 12 Playstation 1 Fat Esse aqui, mais Gold Edition Ele é do primeiro modelo Olha, que vocês podem ver Ela tem a saída AV de um cabo comum Enquanto os outros já tem aquele cabo tradicional do Playstation Olha só que interessante Esse aqui tem uma modificação no Power Que coisa, não? Então tá aí, 12 Playstation 1 5 controles Pesado pra caramba Sujo pra caramba também E uns que estão aí bem meia boca Nem sei se vai funcionar Meu Deus, tô até cansado Vou fazer os testes no mesmo esquema daquele que eu fiz do Super Famicom E vamos ver se algum tá funcionando Porque o estado deles é péssimo Mas antes disso vamos saber quanto que ele pagou Tem cara de ser aquele lote que ninguém quis E ele deu um lance só Ai ai Quanto vocês acham que ele pagou nisso? 12 Playstation 1 um modelo FAT com 5 controles Vocês não vão acreditar! Ele pagou 2 dólares e 10 centavos em 12 PlayStation modelo FET e 5 controles: 2 dual-choques e 3 comuns. 2 dólares e 10 centavos dividido por 12 PlayStation dá cada PlayStation 17 centavos, fora os controles. Bom, a gente tem que ver se está funcionando, né? Então, vamos ver! Vamos lá, eu vou fazer igualzinho eu fiz com os Super Famicom, tá? Aqui, ó, vou usar o jogo da Stalker. Esse jogo aqui. Vou mostrar o número de série do aparelho. Que fica aqui atrás. Opa, vamos aqui. Esse aqui vai ser o primeiro. Número de série e vou colocar para funcionar. Vamos ver se algum funcionou, né? Se bem que por 2 dólares e 10 centavos, se um funcionar, já tá bom. Lá vai o primeiro. Funcionando ele tá. Vamos ver se o jogo vai pegar, né? Atenção, a expectativa é grande. Pegou, hein? Olha o barulhinho do CD, meu filho. Será que vai pegar? Oh, pegou! Olha aí, ó. Oh. Pegou aí. Só deixa aparecer um pouquinho. Tem uma musiquinha aqui, né? Esse é o maior problema. Mas pegou. Vou desligar. Esse aqui é o segundo. Novamente, ele já vem ligado. Então... É aquela coisa, né? Quando vem ligado, parece que eles já fazem o teste antes. Vamos lá, esse é o segundo. Pegar, eles estão pegando, né? Também esse é o segundo. Ih, demorou, hein? Acho que não vai ler o disco não, hein? Esse falhou. Opa. Demorou um pouquinho para ler. O Canhão já deve estar tá bem bem utilizado também, né? Tá fazendo um barulho ali, mas não sei não, acho que esse aqui já não vai pegar não. Vamos para a segunda tentativa. Mas eu tô achando que é a regulagem lá do, do leitor Mas também, né, pode ser que agora deu um barulhinho diferente E foi mais rápido Aí pegou, hein? É, pegou Eu acho que era muito tempo que ele tava parado Mas ele pegou Pegou, mas tá dando umas travadinhas, ó Tá dando umas travadinhas, mas pegou Vamos para o terceiro Também tá demorando, hein Acho que eles ficaram muito tempo parados Hum, esse não leu o CD, ó Foi pra aquela tela lá Segunda tentativa Passei um Deu uma limpadinha lá no leitor Não, mas esse aí não vai dar não, hein Esse não tá lendo mesmo, ele já tá indo direto para aquela tela Quando não tem CD Então o primeiro foi pro saco Olha, o quarto aqui já está fazendo o barulho de leitura do cd quando a gente comprava cd pirata lá nos anos 90, a expectativa era essa ó. vinha essa tela aí e eu acho que não deu bom não, hein gente Tá fazendo barulho de leitura vai saber quanto tempo esses videogames ficaram parados né mas nisso videogame de cartucho tem uma, uma grande facilidade vocês né? viram que no teste de Super Famicom foi muito mais rápido porque não tinha leitura olha agora foi rápido hein Foi, funcionou Deixa só aparecer a introzinha aí. Aí, Esse é o quinto. Você vê que eles demoram pra ler o início, né? Quando você faz uma segunda, você faz uma limpeza antes. Do leitor pegou, deixar colocar a introduçãozinha. Beleza, esse é o sexto. Até agora só não pegou um. De todos, esse aqui é o mais feio, mas é de sujeira Eu creio que o ex-dono dele era um fumante Porque somente os botões estão limpos Mas olha, ele foi rápido, hein? Então quer dizer, o cara era fumante, mas cuidava bem do, do videogame, quer dizer Olha, ó, pegou rápido E ó, filézão esse aqui, hein? Ele só tava feio por fora Só tava não, né? Só está Aí Aqui, ó, nós estamos agora no sétimo Pegou rapidinho também, hein? Olha, parabéns, hein? Mas esse aqui é o mais bonito também Eu ia falar isso, mas acabei não falando Esse aqui é o mais bonito, ele tá até novinho Tá dando umas travadinhas aí, hein? Mas por fora ele é um... É, ó, tá dando umas travadinhas Tem que, ser... Tem que fazer uma regulagem nesse leiteiro Tá acabando, minha gente Esse aqui é o oitavo E será que esse não vai dar bom também? É, esse não tá vendo CD É, o CD tá até parado aqui Então nós temos o segundo que não deu certo Esse aqui é o nono Pegou rápido, hein? Esse também tá bom, aliás os Playstation, vou te falar a verdade Esses aqui estão bonitos pelo menos na parte de fora, e pegou já De filé, filé Esse aqui é o décimo, já estamos chegando no final Esse aqui tem vários adesivos, olha só e veio ligado. Então quer dizer, ele já pode ter sido até testado, hein? Pegou rápido também, hein? Ah, esse é dos meus, ó. Eu tinha um desse, fazia um barulho, meu Deus. Vocês vão ver aquele de cabo AV, que é o único que tem. Ele dá um barulhão, hein? Pegou mesma coisa vou deixar passar aquela introduzinha aí olha não é porque eu quis não viu esse aqui é o décimo primeiro vou mostrar para vocês aqui mas esse foi o que tinha aquele, aquele aquela adaptação não sei por que aqui Ele tá lendo. Foi rápido, hein? Esse é bem silencioso. Eu acho que é o mais silencioso de todos. Até agora, né? Porque você ouve que ele tá lendo o CD, mas bem baixinho. Ih, mas não deu bom não, hein? É. Esse tá lendo, mas não tá pegando. Agora que eu vi, gente O CD tava sujo pra caramba Que eu derrubei ele Não mostrei pra vocês aí, mas derrubei Pode ser que tenha sido eu era o CD que estava sujo é que eu tinha derrubado o CD, não tinha falado nada né? Eu cortei essa parte filé, tá pegando também e por último aqui é o décimo primeiro vocês podem ver que a entrada de áudio e vídeo aqui são, é um cabo comum até vou ter que trocar o cabo ali então, esse aqui é o primeiro modelo, né? E vamos ver se está funcionando. Esse aqui fazia barulho, hein? Eu tive um desse e um depois eu troquei. Já vi um problema nesse videogame: ele não desliga. O botão power não funciona. E ele não tá lendo Olha, ele tá fazendo um barulho ali Provavelmente é regulagem do leitor Também deve ser algo relativamente simples de consertar É isso aqui, ele já não tá lendo mesmo Então, o saldo foi de 12 Três não funcionaram E aí, o que, que vocês acharam? 12 Playstation 1 um modelo fet Por 2 dólares e 10 centavos Cada um saiu a 17 centavos. Nem o controle pagava isso. Mas eu quero saber de você. Valeu a pena? Me fala aí nos comentários. Eu tô muito curioso. Ah, e não se esquece, segue lá no Twitter e no Instagram, arroba No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Então me segue lá, arroba Sui, no Twitter e no Instagram.